Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saga da família Winters, que a gente viu nos Sombras de Rose, que eles meio que quiseram dar um fim pra família Winters ali, dar um encerramento digno e tudo mais. Não... Bom, já vou avisando, né, gente, que assim... Vai ter spoiler do Sombras de Rose, apesar de ser uma DLC que não leva nada a lugar nenhum, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A saga da família Winters acabou, mas e a saga da Rosemary Winters, será que acabou? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar um apoiador a partir de R$ 2,99 por mês. É só você clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Você vai ter acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo do Telegram. Se não tiver o botãozinho aqui pra você, tem também um link aqui nos cards e tem o um link também na descrição. E é o apoio de vocês que mantém o Resident Evil Database vivo, gente, nunca se esqueçam disso. Bom, gente, apesar da saga da família Winters ter acabado, tudo bem que a gente teve uma mera menção à Mia, então a gente... Nem sabe exatamente em que pé tá a relação uh, da Mia com a Rose e tudo. A gente só sabe que elas não se veem há muito tempo. Mas a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o motivo disso. Uh, enfim, a gente não sabe se a, a Mia tá presa por causa das coisas. Do envolvimento dela com as conexões no passado. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, porque ela é citada uma vez na DLC. E o Ethan faleceu, né gente? O Ethan tá lá no, né, no Mega Miceto, é o único lugar onde ele tá e muito provavelmente ele só tem uh, uma, digamos assim, uma materialização na visão da Rose, né? Porque, como a Rose, ela teve o contato ali com o Megamiceto, aí no final a gente vê no epílogo dela que aquela pessoa que tá vindo na direção do carro, o pessoal, fez a gambiarra com a câmera e viu que era o modelo do Ethan. Então, muito provavelmente, ele meio que se tornou o anjo da guarda dela mesma, né? O, o anjo Miguel dela, né? O anjo Michael dela. Então, eu acho que nesse sentido só que a gente. Teria o Ethan. Uh, alguma coisa muito próxima assim, mas ele morreu, ele faleceu mesmo. E ele só pode é, se apresentar no Ben Bisseto, né? Dentro do Mega Abiceto, Ou nessa visão da Rose. Que a gente não sabe exatamente como vai funcionar e se vai funcionar. Beleza, mas aí como que a Rose poderia retornar no futuro de Resident Evil? Gente. Em 2037, que é o ano em que essa DLC se passa, porque a campanha principal se passa em 2021, e a DLC, Sombras de Rose, ela se passa 16 anos depois, ou seja, 2037. Nesse momento, o Chris vai estar tá com 64 anos, então, muito provavelmente, ele é um cara que ele só coordena a equipe, sabe, da Lobo de Caça, né, então muito provavelmente ele não tá mais indo para o campo de batalha, ou se ele vai, ele só fica coordenando a galera, de repente ali, é, remotamente, alguma coisa assim e eu acredito que no futuro a Rose poderia ser meio que uma substituta dele porque o Chris já faz tempo que ele está procurando um substituto, né? Então a gente sabe que a Rose ela aceitou os poderes dela e a partir de agora de repente ela pode querer usá-los em benefício da luta contra o bioterrorismo. Eu acho que ela jamais usaria isso é, contra é, o bioterrorismo porque seria uma forma até de renegar o sacrifício que o pai fez por ela, então eu acho que se ela for usar os poderes, ela vai usar para o bem, e a gente vê que no epílogo dela, uh, o rapaz chama, né? aquele segurança chama ela e fala que surgiu uma situação, então muito provavelmente ela já está trabalhando com o Chris, só que provavelmente ela não usa os poderes, porque ela fala pro carinha, quando o cara chama ela de Eveline, né, ela empurra ele e fala, olha, eu sou capaz de coisas que nem o Chris sabe. Então, dá a entender que ela tá começando ali, de repente, é, um treinamento muito mais intensivo, ela já tinha um treinamento, né, que a, que a Esquadrão Lobo de Caça deu pra ela, mas talvez ela esteja dando agora, tendo um treinamento muito mais intensivo, realmente, pra quem sabe ingressar nesse esquadrão e ser coordenada pelo Chris até futuramente se tornar uma substituta, alguma coisa assim. Lembrando né gente, que a gente não sabe ao certo que rumo que levou a BSAA, porque isso também não é citado né, na, na DLC Sombras de Rose, a gente só sabe que o Chris ele segue com as operações dele junto da equipe Lobo de Caça, porque a Rose fala com o K, né? Que ah, já falei para o Chris que eu não quero entrar para o esquadrão porque eu sei o que ele faz com vocês, mas a gente não sabe em que pé ficou BSAA, Umbrella, né? Que é umbrella azul, como a gente chama carinhosamente, conexões, enfim, a gente não sabe. Ah, nesse ponto da história, como é que tá essa galera toda aí, porque também não é falado na DLC. Talvez seja até uma questão bem, bem proposital mesmo, eles não quererem ficar trazendo isso na DLC, porque muito provavelmente nem eles sabem o que eles vão fazer em relação a isso, não é verdade? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas teorias. Como eu disse, a saga da família Winters acabou, mas talvez a saga da Rose não tem acabado e pode estar só começando, não agora, não para o Resident Evil 9, mas quem sabe aí um Resident Evil 10, um Resident Evil 11, alguma coisa muito parecida com o que aconteceu com a própria Sherry, que ela apareceu em 98, a primeira vez, com 12 anos de idade, e depois ela só foi aparecer no Resident Evil 6, 15 anos depois, já com 27 anos de idade, então quem sabe a gente não veja uma Rose mais velha, mais madura, mais pro futuro mesmo, e aí o Chris ainda vai estar tá mais velho ainda, então quem sabe ela não volte Uh, no futuro da franquia, e eu queria saber de vocês, se vocês gostariam disso, se vocês gostariam que Rosemary Winters voltasse trabalhando pro Chris, né, agora, como uma, de repente, uma substituta, alguma coisa assim, ou mesmo como uma mera subordinada dele com o Esquadrão Lobo de Caça, então coloca tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!